Fala, meu querido, minha querida, tudo bem? Quem fala é Jeremias Barbosa, que honra estar com você nesse vídeo, nesse link do formulário que foi encaminhado para você. Eu estou aqui somente para te fazer um convite muito especial, para que você venha conhecer esse movimento em rumo à sua melhor versão. Esse movimento que vai ajudar você a desbloquear algumas crenças, encontrar talvez a resposta ou a pergunta que você precisa para viver aquilo que você tem visto há muito tempo e talvez ainda não conseguiu alcançar. É uma metodologia totalmente preparada, com várias ferramentas, é, para você, passo a passo, chegar aos resultados que você tanto procura. Que resultados são esses? Enfim, são infinitas, são infinitas possibilidades. E como que, Jeremias, eu posso conseguir fazer isso? Como eu tenho essa garantia que eu vou chegar nesse resultado? Bem, deixa eu falar então um pouquinho, me apresentar. Eu sou Jeremias Barbosa, 42 anos, 6 anos atuando no mundo do desenvolvimento. Há 3 anos, fundei junto com a minha querida e amada esposa, a protagonista Impact. E nós temos por missão desbloquear o maior número de pessoas nesse mundo para que elas possam viver a sua melhor versão, para que elas possam transbordar o que elas têm dentro delas para esse mundo, para que elas possam ter uma vida com significado. Nós trabalhamos nas três esferas, a esfera do ter, do fazer e do ser. E quando você entende isso, quando você entende que sua mente tem vários níveis, que você precisa e pode explorar isso, você realmente transcende e vive uma outra realidade. E entendo, coisa mais interessante, a resposta e as perguntas estão dentro de você. Como eu costumo sempre dizer, ninguém tropeça em pedra grande. Então talvez você precise apenas é, começar a enxergar de uma outra ótica aquilo que você está tropeçando. E entenda, você tem toda a força necessária, você precisa entender quem você é, o que você é, entender que você é a evolução dos seus pais, dos seus avós, enfim, são muitos detalhes. Então nosso convite é que você venha conhecer a nossa metodologia de uma forma muito simples, um passo de cada vez. Costumo dizer também, se você a cada três dias melhorar 1%, em um ano você está 100%. E acredite, ninguém é 100%. Se você for 70%, 80% o que você precisa ser nessa terra, você já está vivendo muito. Porque todos os dias você evolui um pouco mais tá bom então gratidão convido você a responder o nosso formulário entrar em contato com a gente vai ser uma grande satisfação tá podendo caminhar caminhar esse caminho junto com você um grande abraço e nos encontramos na sua mentoria